E aí Clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente está vindo com Ori and the Will of Wisps Metroidvania que parece estar sensacional para PC e Xbox One. A gente vai fazer a série completa deste jogo, é, ele é a continuação de Ori and the Blind Forest. Então, se você não jogou este jogo, claro que contém spoilers, né? Claro que contém. E vamos lá, nós vamos começar aí pelo começo, ver todos os. Hoje eu vou ler todos os diálogos e ver todas as animações. A gente vai jogar numa normal, né? Não ficar fácil demais Tayori tá observando As cotovias A historinha tem de ser uh, interativa né? Então vamos lá, vamos interagir Ninho Dandorinha, muito bem nosso amiguinho Esse bichinho já foi um chefe uma vez Agora coopera com a gente Sempre nos lembraremos do dia. Olha que legal. Tá bonito, hein? Tá bonito. Quando uma nova vida chegou a nível. Tá aí o Naru com a corujinha no braço. Deu o vinho. Acabou de rachar. Da bonitinha? Nós a chamamos de É O retrato da família Olha só que legal, Kuhn dando os primeiros passos Enquanto isso os amiguinhos estão expandindo a nossa residência hein? Recém chegada E eu coçando o olho num momento desse Olha, Mostrando a obra de arte dela Tudo bem, <risos> vamos atrás deles. Vamos lá, você está muito preguiçinha. Rapaz, a casa está cheia de comida. Muito bem, primeiro voo de Ku. Vai dar tudo certo <risos> Vamos lá, não tenha medo Não é muito alto O uh, asinha dela Meio danificada não é muito de comer frutinhas o que fazer então Olha lá, filho. Oh, os bichinhos <risos> pelo menos o Ori não tem que mastigar e cuspir na boca dele né? eles não estragariam o momento com uma imagem assim <risos> Achei que ia ser ah, beleza. Tá bonito, hein Tá bem bonito A música é muito bonita também O céu eu chamava por ela Muito bem Até Gumo e Naru ouviram Gumo é o... Os pernônios os braçal vai, com vai que você consegue Rapaz, o que, que é ali? É. Não tá bom não, né? Vai entrar em depressão assim, coitada E agora, o que fazer? Vamos lá atrás dela Está observando os outros passarídeos Uma certa melancolia É muito bom, é muito bom, os personagens... São bem expressivos, apesar de, de poucos recursos. Né, se for ver. Vamos lá. A resposta se encontra no passado. Muito bem. A gente não está completamente sem poder, a gente está grudando nas paredes, o que já é bom O último presente de uma mãe Abriu aqui a, Abriu aqui a passagem as tá com certa dificuldade de, de escalar a parede <risos> Vamos lá, o que, que é isso? Faz tá brincadeira aí, meu Deus! Os cacarecos do Mori Ah, pena de culo. Nova habilidade de flutuar. Olha só que legal, ó. Só vamos. Qual que é a ideia, Ori? Não está escondendo nada, véio. isso é menor que a pena. Ah. Pode funcionar, não pode? É claro que vai funcionar. Então, o, Gumo, o Gumo é de uma raça de engenheiros, né? Construtores. Vai dar um jeito. É o último, né? Da raça dele. Fazer aquela gambi. Bela gambiarra. Pode funcionar. Aí, ai que legal. Juntos em novas asas. Opa, a gente esqueceu de pular. Talvez desse para alcançar ali. O céu estava ao alcance. Vamos, vamos, vamos. Aí, Claro que isso aqui dá certo. as bolinhas, lá o comendo, né? manter o shape. É isso. extremamente útil personagem. Puxa altura, o primeiro voo, vamos voar até o infinito, né? <risos> A música também é bela. Nesse voo, a gente está revisitando as áreas do último jogo, né? Cotovias. o computador engasgou, tomara que não. De longe elas, elas eram tão bonitinhas, né, de perto não dá pra falar a mesma coisa. Tempo fechando, a gente tá indo pra ilha, deve ser aí uma área nova, né, onde vamos explorar. Tem um bicho ali, ó. Tem ali no meio. Pela tormenta, nossa história começou. Vamos, vamos, vamos. Tá aí o ore jogado no chão. Os bichinhos aí parecem amigáveis. Esse barulho não é bom Beleza cool. Pantanote inteira Muito bem, então A gente tem que reencontrar nossa amiguinho Já aparece o menu com as bolinhas as bolinhas no lado direito, vasilha de luz pequeno isso aqui, essas bolinhas amarelas são para dar upgrades nas habilidades. A gente já tomou. Está tá fechada, a bolinha verde é vida, a bolinha azul. Uma bolinha azul é o que a gente normalmente atira, né? para habilidades mais, mais pesadas aqui tem uma placa isso aqui tem cara de loja viu? essa placa também indica alguma coisa hora de vida as bolinhas azuis também servem para salvar a qualquer momento não sei se ainda vai ter esse papel no jogo mas beleza esse bichinho correu x para pegar a tocha muito bem Mas o óleo tá agressivo, hein? Essa tocha aí, ó Aqui tem um portão fechado né? Precisa de pedra fundamental realmente é isso aí Tem que explorar bem as áreas atrás dessas Dessas pedras Mais um orbe que é você, claramente não é um Loki. Nem sequer é um é? visitei muitas terras próximas e distantes, mas nunca vi alguém com você. Será que você veio do outro lado da água? Bem, seja lá o que for, eu sou o Tork, um por essas partes. As melhores partes, pelo menos. Estou me abrigando naquela, naquela tempestade, mas se estiver pensando em avançar, você terá que passar pelo portal espiritual a leste. Você precisará de duas pedras fundamentais, como esta aqui, e por acaso a outra caverna na frente, mas obter ela dá trabalho para alguém. É um trabalho para alguém mais ágil do que eu. O que você me disse? Eu digo que eu sou bem ágil mesmo. Vamos dar uma olhada aqui. Mais umas bolinhas. Essas bolinhas servem um para upgrades de habilidades, eu já devo ter falado. Mas não custa falar de novo. Enquanto os inimigos não oferecem muito perigo, mas isso não significa que eles não vão oferecer mais adiante. Tá, que não. Não faz nada. Ok, um inimigo um pouco mais pesado, claro. Tomamos! Isso aí, ó! Isso aí é culpa do que a gente acabou de dizer que os inimigos são fáceis. Rapaz, o bicho dá um combo! Ah, você tá doido! Abrimos uma área, acho que não é um subchefe nem nada, mas foi difícil Poxa, apagou nossa tocha É só agarrar nos músicos azuis para explorar melhor A gente agora está desarmado, então não dá para ir pra lá. Não precisa ficar explorando nesse momento Não, não tem a hora certa no hora. Ele tem mais musgos. A hora certa é mais pra frente, quando tiver mais habilidades. Pegamos aqui pedra fundamental, vamos falar aqui com o um menininho. Eu esqueci de mencionar, mas temos quests desse jogo. Legal, né? Um esquema de quest. Ele tinha outro fragmento, vamos ver se ele dá os dois. Ah, você voltou e vejo. Ai. É uma pedra fundamental? Então aqui vai outro pelo esforço. Sou ou não sou um pássaro de palavra, hein? Agora eu posso continuar minhas andanças pelas maravilhas perdidas de Melwin, ainda que sejam. Ainda que mais sejam perdidas. Você pode continuar com o que quer que esteja fazendo. Bem animado. Pedra perdida. Eu, por enquanto, estou gostando bastante. Vamos com cuidado. Opa! Olha o bichão ali atrás, hein? Vamos usar as pedras. Aqui temos água limpa. O que, que é isso aqui? Não dá para pegar. Foi que eu fiz. Muito bem. está tudo fechado. Minha nossa, já chefe, já chefe, poxa, mas é de brincadeira, hein? Nossa. Oi, oi, oi! Olha, veja. É, aqui não teve jeito. Bastochada ali. Ok, <risos> deu tudo certo. Mas o HP dele não foi inteiro não, viu? Bom, porque não tem como escalar nem como pular, então só nos resta... Ir em direção ao perigo Aqui estava fechado antes, é? não está mais Toca do uivo, porque tudo, tudo trancado E ossos por todos os lados, é tudo balangando Aqui uma porta fechada E agora, hein? Esse bicho põe bastante tá tudo carcomido Muito bem as arvinhas, essas árvores no título do jogo significavam upgrades. Vamos lá, nos aproximar dela, ver qual é que é. Acho que as árvores eram menores, né? que é por isso que ele ficou desacordado quando uma antiga luz despertou Naro e Gumu tateavam pela escuridão Olha o que aconteceu do outro lado sem já de ação. Agora vai, hein? Eles já encontraram a ilha. Com esses brações, eles vão nadar rapidinho até aí. Até os bichinhos nos cercaram. Agora sem medo. Você não é como os outros, a gritona ou o elevador. E em você brilha uma luz antiga. A árvore se lembrou. Ela sabia que ela brilhou. Ela compartilhou sua memória com você Porto espiritual Epa Aí, Já equipamos Use a luz Queremos ver Tá bom Uh oh, Ele tem uma espada Agora a gente deve quebrar esses Isso. O Ori tem uma espadinha, que beleza! A gente tem uma certa prática aí com Metroidvanias, o Metroidvania, os personagens tem espadinha. Pois, se, vocês quiserem, se você é novo aqui no canal, confira aí. É, esse bicho aqui não é tão amendrontador, né? Agora que a gente está fortemente armado. Subteve um novo fragmento espiritual, os orbes voam de longe até o óleo, pressione tá, para equipar. Olha a quantidade de coisas que você pode usar. Mas pode só equipar três, né? Tudo bem. Inventário. Item de missão. Pedra fundamental. Dá para ter uma noção do tamanho do jogo. Aparentemente é um jogo grande. Hora de energia O orb serve para salvar o jogo a qualquer momento e também para usar magias mais fortes Vamos lá A luz o escuta, você deve ser mesmo um espírito Nós os Mok achamos que todos os espíritos haviam sumido de Newin Você procura alguém? Conhecemos um buscador O grande, grande cheio de musgo Dá até o guardião do pântano coloque ajudará você a encontrar o caminho. Muito bem, tá aí o coloque. Aqui é tem esquema de tem esquema de missões. Deve ter saída com será? Será que tem? Agora, cara. Só pegando essas bolinhas que tem de upgrades, mas. Eu não vi nada que indique upgrades. Vamos pra cá que tá mais fácil. Rapaz, é uma espada muito longa. Aqui não é o momento, tem algumas coisas fechadas, e aqui um saver As fontes, as luzes da fonte correm por toda a Newin. ela reúne e a cura hum... Jogo salvo Beleza Quanto tempo a gente já jogou? Uns 20 minutos? Vou jogar mais um pouquinho então Não alcança demais, como é que faz? Tem que descer, vou oh, faço? a pedra até aqui. Aí eu jurava que tipo ia cair isso aqui. Né? A gente explorou Não. Oh. -oh. Tem um inimigo um pouco mais pesado É uma área de inimigos, que legal Quantos mais, quantos mais Primeira área de inimigos completada com sucesso Olha, outra árvore com para absorver a luz, e aí? Ah? Não é ele, <risos> não é ele, é ataque. Segundo upgrade no mesmo vídeo, incrível. Pulo duplo, Ah, nossa, mais logo de cara. Grudento, você obteve um fragmento espiritual que grude nas paredes Nossa, que legal Toda a nossa mobilidade está quase resgatada São muito mais difíceis do que eu imaginei inicialmente. Subestimei eles por completo. Bom, agora dá pra voltar, né? Toda a parte de baixo? Uh, não, sim, mais ou menos. Mais ou menos. Só dá uma olhadinha ali embaixo, Rapidinho, não custa nada. Claro que dá para subir mais agora. Alavanca, ó ah, Tudo isso tem que ser explorado para subir E ali começa o sofrimento Tem esses raios e trovões Que a gente com certeza vai usar essa pedra Tem os puzzles também, olha, não é só. Olha, não é só pancada E parcou. Feito mais um, mais uma área, acho que não. não dá pra considerar mais uma área não, é? Onde a gente tem que ir? Cadê a porta? A porta fica aqui em cima Os inimigos voltam conforme passou um tempinho O segredo de atacar esse bicho é pular, tem hora certa Muito bem, tem que me descer. Não que a gente insere uma pedra fundamental e vai faltar outra. Que já está aqui. Que molezinha, hein? E agora? Até onde a gente vai? Como parar de jogar Ori? É difícil, né? É difícil parar de jogar esses jogos. é bom, consegue direcionar o ataque Fazer um pouco a espadinha ficou um pouco melhor, né? vida a gente tem que ir para cá, eu acho. Ah, tem um monkey aqui ó. Você é um espírito é tão estremeça espírito, você está diante de que o valente Tá, isso não é muito convincente, mas eu sou valente, bom, pelo menos seria com um troféu Um troféu como, como um crânio do Uivo, ou só uma presa se for muito pesado Ouvi o Uivo lutando a leste, talvez ele tenha perdido uma, perdido uma. Um pouco mais valente, a missão secundária, tem side quest, cara, que legal Eu acho que tá bom, o que, que vocês acham? Nossa! O <risos> que, que é isso aqui? Presa do Uivo, você encontrou o item de missão, um belo troféu, um pouco mais valente, missão atualizada. Isso aqui era pra ser tipo um desafio essa área? Porque é e eu não vou falar o contrário, senão eu vou morrer, igual aconteceu antes. Cadê o um menino corajoso? Oh, uma presa do de verdade. Agora ninguém vai duvidar. de Democ, o valente. Isso é pra você. Eu sou valente e generoso também. Minério Gorlek. Um artesão engenhoso poderia usar isso para consertar estruturas. Bom, fizemos muitas coisas já. Né? A gente viu um pedacinho da história. Derrotamos... Mais ou menos derrotamos o primeiro chefe. Fizemos uma área de inimigos, exploramos duas áreas grandes, né? tivemos dois poderes e mostramos, aprendemos um pouquinho da mecânica do jogo novo. Está muito bom, está muito agradável de jogar. A gente vai encerrando por aqui. Se vocês gostaram de Ori and the Will of Wisps, deixa o like, se inscreva no canal, dá nos nossos vídeos, a gente joga jogos de metroidvania e recomendações, assim como o que me dá na tela também. Deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo e respondendo também, claro. E fica assim, no próximo vídeo, ó, viva amizade!